Ah, vou dizer que é tudo meu. Sim, mas eu corto o som. É cerca daqui é é uma mãe. Mas é uma gigante, né? É tchê. Sim. Mas é que ela precisa ser grande para conseguir fazer o que isso pode abaixar isso o feitosa eu peguei por trás não assim eu filmei não é isso você entendeu errado é no vou colocar no vídeo é esse é o professor Mas ela vem com a bancada e tudo, a sua? Vem com a bancada Não, eu já, já passei por cima, amiguinho. É, não vou, não quero é assim, pegar você, que não. O Rui tem uma caminhonete, Vou falar pra ele, vamos buscar minhas máquinas. Tem que filmar aqui, de onde ela é hum, feita. Tá. Mas é que, de verdade... Se fosse mais cedo, eu queria pegar ela funcionando, né? Suja desse jeito, você vai filmar ela? Fio, é, eu queria pegar funcionando. Ah, ela funciona. Ah. Perfeito. É isso aí. Vamos pôr um pedacinho de cola ali que você fazer como costura? Isso. Quer ver? Pega assim. Você chegou a ver os vídeos? Vem aqui, vem aqui. Mas não vai me filmar ainda. Vai de repente. Não. No pé pode. No pé pode. No pé não tem problema. Isso, rápido. Tá tá lá, lá, aciona lá. Ah, vai. Agora. Agora sim, viu?